O foi lá na minha cidade visitar o pessoal ali. Ele me deu o camão, parou, vir oh, para aí, eu, para minha charrete. Uh. Aí ele pediu um real que era para ele comer um pastel. Aí ele elogiou meu cavalo, falou que o meu cavalo era bonito. Aí eu falei: não, não é um cavalo, não, é uma égua. Aí ele danou xingar a pobrezinha na né, minha égua. Aí ele falou que ele. Ele falou que ele foi na cidade nossa ali, que ele queria ter um dedinho de prosa com o prefeito. Eu vim aqui pra conversar com o prefeito de né? vocês Aí eu falei, não, aqui não é prefeito não, aqui eu é uma prefeita. prefeito. Na verdade é o prefeito, mas eu falei que era uma prefeita pra ver se ele caía fora e embora, né? Aí, vocês viram o Bolsonaro tentando consertar a mancada que ele deu no dia 7? Ele falou que ele ia embroxar porque ele não ia broxar com o Lula, não. A Michelle com aquela pele lisinha dela, ele já broxa e virar o Lula com aquela bunda peluda. Tentou consertar e é só galho pra que gato que ele no concerto porque ele já é quebrado em antes do desastre né obrigado pessoal obrigado obrigado olha Bolsonaro fez um comício no Paraná tinha bastante gente tinha umas 50 pessoas em assim, aí ele xingou as mulheres A mulher foi embora ficou só os homens ficou as 20 pessoas assim, mais ou menos. aí é ele... Aí ele tava falando Que o Lula fez uma aliança Com o Diabo Mas quem casou com o Diabo Foi a Michelle, não foi o Lula Pessoal, Bolsonaro Só ficou com o robô e com as velhas. Nos comícios dele Como os robôs não podem ir Veia alada, Parece o show do Tunique de Comigo Bolsonaro em lugar fechado não tá escrito proibido fumar aqui, tá escrito proibido fazer inalação. <risos> Sabe que Olha, nos comites do Bolsonaro podia ter vaga preferenciar para jovens. Você já foi no comitê do Bolsonaro?